bom dia estranhas Uau! E aí galera, tudo bem? Como vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam ótimos. Cumprindo todas as, as recomendações. Curtindo essa vibe de ficar em casa e tal. Vamos ensinar vocês a como montar um cílio de drag. Porque, né? Não é só ir na 25 e comprar uns um cílios, né, gente? Tem que ir lá dar uma incrementada. Deixar o babado mais nervoso, mais atrativo, né? A Gordon fez um call ontem e falou o seguinte: na ursa, vamos montar um cílio incrível, aquele tipo spike lashes sabe Falei, vamos gorda, vamos montar esse cilhão, tacares na cara e mostrar pro povo como que faz. E a gente assistiu uns vídeos das gringas, das drags gringas, e aí aquelas que usam cílios maiores, sabe, a Quintia, a Trixie Mateo. Aí o Raul Amazaki lá, sei lá, qual o canal dessa bicha, elas todas fazem desse jeito, que é tipo encavalando um cílio no outro. Normalmente vai de 7 a 10 cílios, depende de qual tamanho que você quer. E no meio vai um de papel. Gente, esse cachorro não para de me escalar, ó. Não para. Dá oi, dá oi seguimores. Da oi pra Zurça, filho! E no final a gente ainda vai aparecer meio montadinho assim, né? Só pra poder usar os cílios, né? Pra o povo ver como que é, né? É isso, vamos com a gente. 5, 6, 7 8. Vamos começar. Eu não tinha papel preto, eu pintei esse de preto. Aí vamos cortar ele de um tamanho mais ou menos do tamanho dos cílios. E vamos esboçar aqui o tamanho que a gente quer novo. Eu tô marcando esses seis pontos aqui para facilitar. E aí vocês vão fazer mais ou menos igual esse, e depois é cortar, gente. Não tem muito segredo. Ó lá mete a tesoura. Vai ficar mais ou menos assim. Dá uma envergada, né, para ficar igual aos cílios. E a primeira parte tá prontíssima. Agora vamos pro cílio em si, né? Primeiro eu vou usar esse que é mais gordinho, de base, né? Pra ficar bem cheião assim. E aí vamos começar a passar cola em todos eles. Eu já tô passando tudo no começo, porque como demora pra secar, já vai dando esse tempo, né? Então vamos começar a passar cola no primeiro cílios que a gente vai encavalar aqui. E vamos lá! Pronto, já caguei na entrada. <risos> Mas vamos aproveitar esse excesso de cola mesmo assim, sem desperdício, hein, gente? Aí vai passando, passa em todos eles. E eu não tô exagerando muito na cola, não. Eu tô indo bem de levinho, assim. Se precisar, depois eu dou um retoquinho com cola, se não colar algum, né? E aí já tô passando nos de papel também, sabe? Aí vamos encavalar o primeiro os cílios. Percebam que... Eu sou meio devagar, né? Pra começar. <risos> a ponta eu coloco com a ponta dos cílios de baixo, a de fora. E a de cima eu vou levantando para ficar uma curva assim, né? Então, dentro do olho nunca vai ter muito cílio, sempre fora do olho vai ter muito. <música> Ó como fica, fica em diagonal, tá vendo? E aí vamos fazer no outro olho. Já pra deixar tudo meio simetriquinho, né? Na medida do possível. <risos> Vamos pro segundo cílios que a gente vai encavalar. Olha como fica. No começo parece que não vai dar certo, mas dá, viu, gente? E aí fiz o outro olho também. Como a gente tá brincando com cola, tudo dá uma colada na pinça, cola na mão. Então tem que ter paciência, gente. E aí, antes dos dois últimos, eu vou colocar o papel, que é no meio. Esse papel, ele faz toda a diferença nos cílios, gente. Os cílios fica com, com uns spikes, assim, fica maravilhoso. E aí, a gente vai usar os dois últimos cílios pra dar acabamento em cima do papel. Pra ninguém ver esse papel quando você tiver com o olho fechado, né? Ó, foi um. Vamos pro segundo. Esses dois a gente usa mais de acabamento, né? Em cima. E aí agora eu dou uma apertada em todos juntos, né? Pra deixar todo mundo juntinho, unido. E pra finalizar, eu venho com esse delineador só pra cobrir a colinha branca. Apesar de que se você tiver paciência ela vai ficar transparente. Mas mesmo assim, às vezes fica meio escroto, né? Então aí vem com o delineador pra finalizar e ele ficar perfeitinho. Eu passo em cima e embaixo, tá? Olha que lindeza essas baratas de olho, gente! E aí, profundas! Enfim, eu passei uma basezinha no rosto só pra parecer, porque sem make nenhum não rola, né, gente? Mas fala sério, olha o resultado! Olha o resultado desses cílios. Gente, tô passada. Eu usei nove pares de cílios. Usei... Achei fácil. Achei bem facinho de fazer. Os spikes eu fiz com papel, conforme o tutorial. E, gente, o resultado é incrível. A maquiagem fica super... Eu tô ansiosíssima pra ver os cílios da Enzo. Deve ter ficado muito legal também, né? E aí, estranha? Achou que eu não ia aparecer? Nessa quarentena, a Enzo não tava deixando, mas eu cheguei pra mostrar esses cílios maravilhosos que ela fez pra mim ontem. Olha que incrível, gente. Precisa ser uma drag muito abusada pra usar esse tamanho aqui, viu? Foi isso esse domingo, gente. Gostaram do vídeo de hoje? Como todos os vídeos, não se esqueça. Se inscreve no canal aí, para essas bichas ficarem felizes. Favoritem esse vídeo, curta, compartilhem, comentem. Olha só o like, famoso é. soquinho da Enza. As redes sociais do nosso canal, que é Facebook e Instagram, canal Azurça. E se quiser dar lá umas bibliotas na nossa rede pessoal, entra lá. Enzo Cunha, Otávia Maciel. Espero que vocês estejam aguentando essa quarentena. Não é fácil pra ninguém, mas é por um bem maior, né, gente? E nos vemos no próximo domingo, no próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo, beijo! Galerinha, um beijo! Muito obrigado por ter participado do vídeo e até o próximo! Tchau! come day come day goddamn for love.